Eu já tô aqui preso com o Felipe Se liga A aqui, ó Parece que a gente tá amarrado no matador Coração. E é isso, vamos subir aqui agora Vou tentar gravar algumas coisas Porque parece um negócio muito louco, galera Beleza? Coração aqui Cuida. tá a mil Hã? Coração aqui tá a mil Bora Meu, Meu, Deus. Deus. Meu Deus Galera, se liga Meu pai do céu oh, oh. Caraca, velho! Meu Deus! Cuida, <risos> cuida, menino! Se liga! Oh! Caraca! Meu Deus! Deus! Meu Deus! Foi rápido. foi rápido. Galera, galera. Já acabou. Já foi rápido. Eu sei que tinha esse, que tinha esse negócio mais Vai. complicado, mas foi fácil, foi tranquilo, foi tranquilo. <risos>